O mundo do pífano é difícil de caminhar nele, porque eles, é um só, é um caminho só com muitas varedas para a pessoa caminhar. Porque no caso agora, para cada vareda daquela, você tem que ter uma perna e saber em qual delas vai colocar o pé. Eu tenho que soprar o pífano porque quando eu furo um, um, um, um modo de falar, um, um pífano, entendeu? Esse regional que é o pífano, o é, sete furos com o que é para soprar e os seis para dedilhar, esse é o pífano aqui da região do né, Nordestino. Esses são os pifos. Eu aqui, isso é um rodo meu, porque eu gosto de fazer, o sou um funcionário público, estou aqui porque eu tenho um horário a cumprir a segunda-feira. Entendeu? Eu tenho um horário. Agora, eu só digo uma coisa: quando é na hora de eu cumprir o meu trabalho, eu vou, meu trabalho de onde eu como? Isso aqui é um passatempo, é uma terapia para mim. Enquanto eu estou fazendo o instrumento o pífano, para mim, eu estou esquecendo todos os problemas: é tidinite, é artrite, na minha mão é assim, é travando. Esse aqui, o chá do pífano sabe: pressão, problema de pressão, esquece, ela chega a normalizar. Isso aqui todos são feitos na minha mesa, lá no meu, né, na minha casa. Isso aqui é um instrumento feito de taquara. Esse aqui feito de taquara. inclusive, é um instrumento muito bom, a sonoridade boa, né, خال. A sonoridade desse instrumento muito boa. E inclu... Ele não é um instrumento igual a um instrumento desse aqui em durabilidade. Também feito por mim. Está vendo como é diferente? Os buracos, totalmente diferente. O só, o em lá. E assim sucessivamente. Se você pegar o um em si, ele já vai diminuir. O em dó está aqui. Olha que diferença. E vai tocar igualzinho ao de só. Só que é só saber né, fazer o manejo. Ele fabrica o pife E eu não sei fabricar. A só praia é besteira, pai. Agora, fazer é difícil. Aqui você vai encontrar o que você quer, até onde a inteligência der. Agora, para dizer, eu conheço o pife, vai ter que tocar nele de dó a dó, porque senão não tem conhecimento. É que nem você pegar a fava e vender para o feijão. Não, fava é fava, feijão é feijão. Aí o tocador vai ter que ter conhecimento. Porque eu comecei o eu tinha oito anos quando meu pai me colocava dentro da roça em cima de uma pedra. Cinco horas da manhã para tanger os pássaros com um pedaço de tabaco com quatro furos. Ele foi pai de 37 filhos, aí só eu toco. Aí foi, foi foi, foi com o tempo, com 12 anos eu já tocava alguma coisa e pedia a ele para ir para o mundo. Para onde eu vou é com o um pífano. Eu pega, peguei na época três pífanos que eu tinha, dois de taboca. era dois pífanos de taboca e um de taquara. Putei dentro de uma bolsa, vesti uma, uma bermuda, uma sandália no pé. Conversamos umas três horas de relógio, eu chorei um pouco, ele não que era um pouco gosse e entrei no mundo. Aí foi quando eu vim acabar de conhecer um pouco o que significava o pífano para mim e eu para o pífano. Agora vivendo a vida, tocando para o povo dançar, arrumando meu dinheiro, tocando nas feiras. Aí, onde eu chegava, era uma festa que eu pegava o pifo, pegava e tocava. Muita gente achava graça eu tocando, outros entendiam. Dizia, menino, você vive fazendo o quê? Tocando pifo. Faço um, um show ali, outro ali, outro aqui, e assim eu vou vivendo. E cuidando da família, cuidando dos fazer da vida, pagando as contas e vivendo assim. Tomba, tomba mais, balança mais, não cai. E vai, vai, assim, agora é com fé. Porque tudo que eu faço na minha vida é com fé.